meu deus eu baixei esse jogo lixo aqui ó e, e isso daqui aqui ó isso ó, não é que desce light esse jogo lixo para falar aqui ó se eu morrer acaba Madness nada não não vai gastar que se eu morrer eu já acaba primeira tentativa a música do Mansão é incrível. O quê?